Tem que não ser existe. meio. É, Nossa, aí é, é roubar é, muito. É né? tão é bizarro. É. é tão bizarro que foi um erro ali de digitação, isso aí. Foi consertado. Agora, o, o que eu falei. Primeiro, o Bolsonaro nunca comprou vacina sem estar autorizado na Anvisa. A covaxina não estava autorizada, nem está até hoje. Entendeu? O que acontecia que era. Uma... ele ele, não, que, ele, que dá o, o, a, ele que assina, vai, não, comprou? Não, não. Vai.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 Não queria sentar com o Butantan, estava conversando com o atravessador. É mentira. A conversa ali do Pazuello foi em março, aquele vídeo. Em fevereiro, o governo já tinha comprado 46 milhões de doses da Coronavac no Butantan. Só que vai criar. Você, quando cria isso, pega. Entendeu? E você não vai nos fatos. Então, assim, não existe. A possibilidade é, é nula, é zero. Agora, quantas pessoas quiseram comprar vacina? Todos. Todo mundo estava em janeiro ali, em fevereiro. До новых встреч!